Xandi Avião e Solange Almeida cantam juntos após briga judicial. A farofa da GK está fazendo muito mais do que apenas trazer fofocas e pegação para o público. Solange Almeida e Xandi Avião, após anos de batalha judicial para reivindicar uma dívida de 5 milhões de reais, relativos ao direito do grupo Aviões do Forró. A dupla subiu ao palco do evento e selou a paz. A própria influenciadora digital foi responsável por fazer não somente o encontro acontecer, como também o registro do momento. Nas imagens, eles aparecem sorrindo e até se abraçam. Um tempo depois, a dupla sobe ao palco e faz uma apresentação juntos. Os fãs demonstraram toda a alegria nas redes sociais, o Nordeste em festa, eu tô chorando vendo isso, o maior feito da farofa da GK simplesmente Solange Almeida e Xandi avião se reconciliando no palco da farofa. Eu vivi para ver isso, e o Brasil estava esperando o retorno do aviões do Forró. Foram alguns comentários sobre o assunto que surgiram nas redes sociais. Vejam o vídeo. <Sosso> oh, hey, eu não sei vocês, eu quero. Let's go. Pensando com ela e pensando em ti. E eu não quero seguir assim. Pensando We'll mm -hmm.